Quando o homem começou a criar gado e a cultivar cereais, teve necessidade de os guardar. E como havia necessidade de os guardar, havia também o perigo das outras tribos o tentarem roubar. Ah, por isso, as primeiras aldeias, quando surgem, têm que se fortificar. De regra geral, era assim, umas paliçadas em madeira, não havia muito trabalho de pedra, mas era uma das maneiras que as pessoas tinham de guardar os seus mantimentos e de se protegerem elas próprias. Está bom? Isto é o início. Aqui é um exemplo de uma aldeia Celta. Os Celtas eram um povo muito guerreiro, mas muitas das vezes, para viverem em paz, tinham que ter estes tipos de proteção. Aqui outro exemplo que estão a ver, como eram as aldeias celtas, rodeadas por grandes paliçadas em madeira. Aqui vamos ver outra aldeia que vocês devem conhecer. Que aldeia é que é esta? Não. Asterix. O Asterix. É a aldeia gaulesa. É a terrível aldeia gaulesa que nunca foi conquistada pelo César e que aparece nos livros. Estão a ver? Muitas dessas aldeias era assim que viviam, porque as tribos estavam todas separadas e tinham que se proteger elas próprias. Por isso as aldeias, vilas e as cidades maiores, que vamos ver, tinham que se proteger desta maneira. E aqui, a grande cidade gaulesa, no centro da França que era a cidade dos Parísios. Uma tribo que era os Parísios. E que dá origem, hoje, ao, ao nome de Paris. A cidade no centro da França, que é a capital dos franceses. E começa assim, numa, numa pequena ilha, toda fortificada à volta, e era lá que viviam as, as tribos dos Parísios. Depois, às tantas, aparece outro povo, aquele povo que falámos, do César, que traz um conceito novo, que é os castelos primitivos. Ou seja, as legiões romanas, sabem que os romanos tinham? Umas legiões que eram soldados, profissionais, bem treinados. E quando ocupavam um país, ocupavam uma região, construíam isto que é uma castra, que dá origem depois ao nome de Castelo. E é assim que surgem os primeiros castelos em madeira, depois já em pedra, e vão aumentando, aumentando, à medida que os romanos também vão, vão se estabelecendo nos territórios. Conhecem este castelo? Castelo de Óbidos. Pronto, o Castelo de Óbidos é muito diferente dos castelos cristãos do Norte. Porquê? Porque basicamente tem uma forma quadrangular, é um quadrado. Só que o terreno não lhe permitiu fazer uma forma clássica quadrada, por isso tiveram que criar uma forma trapezoidal. Mas basicamente a planta é quadrada. E nós sabemos que os castelos árabes tinham todos este tipo de planta, nesta altura. Era um bocadinho mais baixo, um dia que vocês forem lá ver se estiverem neste ângulo, conseguem ver ainda a antiga muralha, antigas ameias, aqui mais ou menos a passar nesta linha, era muito mais baixo, e não tinha estas torres todas, tinha estas torres redondas, provavelmente aqui também, e sempre à volta, espaçadas a um tiro de flecha, estão os chamados cobelos, ou as torres redondas, que eram um bocado difíceis de construir. Os árabes sabiam construir, os cristãos do norte não construíam muito torres redondas. Depois, outra característica, é que não tem a, a tal torre central. Esta torre grande, torre de homenagem, construída no século XV, um bocadinho já na altura do rei Dom Fernando, é posta ao lado do castelo, encostadinho um ao castelo, mas posta ao lado, e não dentro do castelo. Até o Chamsi, a Esmeralda, Sumura, e venho de Óbitos. Vocês conhecem Óbitos? Sim. sim! Já visitaram o castelo? Sim! Muito bem. É né? Vou falar sobre, um pouco sobre, sobre os muros. Tiveram aqui em Portugal até mais ou menos que o século XII. Os árabes têm hábitos muito diferentes. Até mesmo a religião. O que é que vocês acham? Acham, acham que eles são cristãos? Não! Acreditam sim num deus que é Maomé, Não. Que é um profeta? Falam porquês? Sim! Não! Não. Uh, outra coisa, uh, comem carne de porco? Não. Uh. Não comem carne de porco. Eles comem nos tapetes, sentados às vezes no chão, assim como, mais ou menos como eu estou, num tapete, num fado. Não, não comem carne de porco, comem com a mão direita, escrevam da direita para a, para a esquerda, e a religião deles é muito diferente da nossa. Então é assim. O que é que vocês acham? Como é que vocês chamam isto? Outra, outra coisa que eu também trago, que são, que é isto? O que é que vocês acham que é isto? Como eles não bebem vinho, não é permitido beberem vinho, eles se, introduziram na nossa, na nossa gastronomia certas coisas que nós não tínhamos hábitos. Quem cá que vivia antes eram os visigodos. E eles introduziram, por exemplo, isto, que é, eles cultivavam, eles eram muito inteligentes na agricultura. Nós atualmente, a maior parte da nossa agricultura, nós, nós utilizamos, eles a utilizar o que eles nos deixaram. Por exemplo, as passas, eles cultivavam-se as vinhas e, em vez de beberem, eles secavam e comiam. Isto era um acompanhamento para todas as refeições. Isto aqui... Grão branco. É? Como é que se diz em arroz e e Isto. Isto aqui, areias finas. E nós chamamos... É doce, é doce. É doce. É açúcar, açúcar. Eles também introduziram a doceria que nós temos hoje, açúcar, açúcar. Outra coisa que nós não tínhamos também na nossa península na nossa, e que introduziram foram os citrinos. Onde é que se cultiva mais laranja? e cá em Portugal. A? Muito bem. Então digam lá mais nomes que vocês conhecem aqui à volta, que começa por não. Altos Ao